Olá, seja muito bem-vindo, Cláudio Brito falando. Hoje a gente vai falar um pouco da meditação, como é que eu posso trazer a meditação para o meu dia a dia, que tipo de benefício ela entrega, e eu vou entregar para você um bônus também até o final desse vídeo. Aqui é muito importante uh, que você curta o vídeo e comente na medida do possível, até para a gente trabalhar um pouco mais Uh, o que a gente traz aqui para o canal. Tá? É muito importante saber a tua opinião e saber de que forma a gente pode agregar valor ao que a gente já entrega. Uh, hoje a gente vai falar como prometido da meditação. Eu gostaria de, de desmistificar um pouco a meditação porque às vezes eu escuto pessoas dizendo ah, eu não tenho paciência para isso, eu já tentei, não consegui. E imagina o seguinte, toda vez que você inicia um processo, você precisa lembrar que você está é, aprendendo algo novo, né? ou às vezes reaprendendo algo que você já sabe lá de trás, né, de outros tempos. Então, é normal que demore um certo tempo, né? afinal, todos nós não aprendemos a andar de uma, de uma hora para outra, não aprendemos a falar de uma hora para outra. Então nós temos que imaginar o seguinte, quando você está falando em meditação, você está falando também de algo que você pode aprender e trabalhar no seu dia a dia. Eu estou praticando meditação há quase 5 anos, direto, todos os dias, e é, era algo que eu já fazia desde os 15 anos e que por um momento aí da minha vida eu parei de fazer meditação. Né? Me arrependo, obviamente, porque é uma prática que me ajuda muito a manter foco, a conectar comigo mesmo e dar aquela chacoalhada né? quando eu preciso. O que, é que eu imagino? Ó, imagina que no nosso dia a dia a gente tem altos e baixos. Né? Então imagina, a gente acorda, tem aquele momento de cansaço, né? de estar tá ali é, é, se espreguiçando para a vida, né? se, se acordando para a vida. Então, aquele momento ali é um momento importante de conexão consigo mesmo, onde você precisa estar atento ao que está acontecendo né? e se preparando para o dia que está vindo, ok? À medida que você toma um café, você interage com outras pessoas, a sua vida ela passa a ter um dinamismo maior. E não sei como você trabalha, com quem... É muito natural que às vezes você tenha um contato com mais pessoas, às vezes com menos pessoas, né? Principalmente em tempos de pandemia, onde você ficou muito tempo só. Não importa. A grande questão é que você vai trazendo para esse sistema aqui energias que muitas vezes não são suas. Você conecta com energias diferentes. O que você precisa entender disso tudo é que o teu pico de energia, ele aumenta, né? Então, você tem aquela parada no meio do dia e, de repente, né, o teu corpo precisa trazer energia para onde? Para o teu intestino. Né? Você vai precisar processar aquilo que você comeu. Então, se você tem uma alimentação leve, esse momento vai ser um momento leve também para o teu corpo. Se você teve uma alimentação pesada, isso vai ser também pesado para o teu corpo. Né? Se você comeu aquela feijoada com muita carne, né, churrasco, ou seja, ele vai ter um tempo maior de processamento e é natural que durante esse tempo você se sinta um pouco mais sonolento, né? um pouco mais, talvez, preguiçoso, talvez é, sinta vontade de descansar um pouco, de sentar, isso é natural, certo? Independente disso, esse é o momento que eu uso, né? se eu comi pesado ou leve, eu tento manter uma comida leve, né? uma alimentação leve, mas, eventualmente, em momentos de festa, em momentos de, uh, onde você recebe pessoas, é natural você comer um pouco mais da conta. Né? E o que acontece? A sonolência vem. Independente disso, eu, nesse momento, dou uma parada no meu dia. Na média, aí, 15 minutos, tá? é o momento também que eu recorro à meditação para me alinhar novamente. Né? Então, imagina, minha energia fez isso aqui durante o dia, eu vou trazer a calma novamente para o meu dia, vou me concentrar no que precisa, vou focar na minha agenda e depois eu vou retomar as atividades do dia, né? com o final do dia, a noite ali, o momento em que eu vou realmente dormir, certo? Então, assim, eu sempre, é, dentro desses últimos cinco anos aí, faço diariamente uma meditação. Cláudio, não tenho paciência para isso, não consigo, como é que eu posso fazer para começar? Bom, é, eu tomei por prática uh, começar fixando um ponto, né? Uh, você não vai, por exemplo, assistir uma televisão, que aquilo vai distrair né, o, teu, o teu ponto de, de é, digamos assim, de, de foco, né, de concentração. Então, você pode, por exemplo, ter um quadro aqui atrás. Eu vou começar a olhar para o focinho desse lobo, para os olhos desse lobo, né? Tem um microfone aqui, eu posso focar no, no, no microfone. Enfim, não importa. O ponto é que você vai focar naquele ponto ali específico. Escolha qualquer um aí dentro do, de onde você esteja. E ali você vai ficar um tempo. Né? Se você tiver uma vela antes de dormir, perfeito. É um ponto muito interessante porque a vela tem aquele movimento né, de, da chama ali acesa. E ele não é um movimento brusco, é um movimento muito fluido, muito orgânico. Então, se concentrar naquilo vai trazer para você uma paz interna, natural, que vai fazer você se acalmar, certo? Muitas vezes a gente não tem isso, então a gente usa o que a gente tem naquele momento. Nossos antepassados, o que eles faziam antes de dormir? Acendiam a fogueira, né? e muito tempo eles ficavam focados ali naquela fogueira até o sono vir. E a fogueira também servia para afastar predadores, etc. Então, assim, tinha múltiplos benefícios com aquilo ali. E a gente pode resgatar isso hoje. né? Vai nos fazer muito bem. Se você tiver, no mínimo, uma vela, né? tem lugares mais frios que as pessoas usam ainda, fogueiras. Né? Isso aí também, com certeza, vai ajudar. Agora... Não tenho todo esse aparato, posso me concentrar naquele ponto. Fico ali namorando aquele ponto por alguns minutos, depois né, eu uh, saio ali do trânsito e vou fazer o que eu preciso fazer. Eu costumo setar um tempo, né? Durante a semana, de segunda a sexta, 15 minutos. Sábado e domingo eu me permito um pouco mais. Às vezes me aprofundo até um pouco na meditação e durmo. Não há problema nenhum com isso, tá? Porque final de semana né, eu estou ali para descansar. Eu também, gente, costumo usar um fone como esse aqui. Tá? Esse é um Buse QC35 que tem o, uh, uh, o anti-ruído. Então uh, ele isola boa parte do ruído que está acontecendo lá fora. Se meus filhos estiverem brincando, né, alguém estiver falando no telefone, ele vai bloquear e vai fazer com que você tenha uma meditação muito mais... É, concentrada né? Justamente porque esses ruídos Eles se vão Claudio, eu não tenho esse equipamento Posso usar o meu fone? Óbvio que sim tá? Quando eu comecei eu também não tinha é, Esses aparatos né? Eu lembro bem que eu usava uma fita cassete Lá em meados de 97, 95 né? 90 até Eu botava uma fita cassete E ficava ouvindo ali da, da fita cassete né? Não tinha esses fones Todos não, na verdade quando tinha, era um fone muito simples, né? Não sei se você vai lembrar, aqueles fones de, de alumínio, né? Com uma esponjinha aqui na ponta. Pronto, dava conta do recado. Então, você vai usar o aparato que você tiver para lhe ajudar. Não tem, pode botar o teu áudio ou até fazer uma meditação mental, tá? Como é essa meditação mental? Você, imagina que eu esteja começando aqui a meditação, fixo num ponto aqui, olha bem para o centro da câmera, né? E começo a perceber o meu corpo. Passo pelos pés, pelas pernas, né? vou relaxando, vou dando mensagens, comandos para relaxar essas partes do corpo. Né? E de fato, vou relaxando e vou fazendo um scanner geral no corpo até chegar na cabeça. Se eu percebo que isso às vezes acontece, né? eu faço todo o scanner do corpo, percebo que quando eu chego na cabeça, as minhas costas ainda não relaxaram. Aí eu dou um comando, né? peço, olha relaxa, vamos lá, e aí eu consigo de fato relaxar e prosseguir com a minha meditação. Então assim, não existe uma fórmula pronta, o que existe é um, uma maneira né, de se inspirar e à medida que você vai fazendo mais meditações, você vai aprendendo novas técnicas, né, você vai trabalhando e melhorando a tua meditação, o teu relaxamento. E uh, agora, né, para a gente praticar um pouco, eu gostaria de trabalhar uma meditação onde você vai trabalhar a tua intuição. Tá? Essa meditação ela é baseada numa meditação da Inês Gaia que eu gosto muito e que trabalha a conexão com o coração, na sequência a intuição. E eu vou deixar ela aqui para você, justamente para você trabalhar essa meditação como ponto de partida. E faz muito sentido porque ela conecta com o teu coração, né? na sequência a intuição vem. E ela passa uma mensagem para o teu dia. Então se você é, quiser trazer né, esse benefício, você pode fazer também. Lembrando que a meditação ela tem é, sido usada cada vez mais, inclusive no mundo dos negócios. Grandes é, empresários, grandes CEOs de empresas aí do Vale do Silício, como Google, Facebook, Apple, usam a meditação no seu dia a dia. Então, eu estou trazendo aí pessoas de performance, de resultado, que trabalham a meditação no seu dia a dia. Claro que, à medida que você vai evoluindo, você vai trazendo momentos né, que uh, fazem mais sentido para você. Eu trouxe, por exemplo, a conexão com o corpo inteiro. Isso, para mim, faz sentido. Talvez você se sinta melhor com o som da natureza. Né? Às vezes, uh, o som de uma água caindo. Você pode usar, por exemplo, o app do seu celular. Uh, tem muitos apps de meditação que você uh, pode buscar, inclusive alguns gratuitos. Uh, você pode usar o próprio, uh, próprias apps né, de, de som, de música. Uh, por exemplo, o Spotify tem playlists específicas de meditação. Você pode pesquisar por meditação, você pode pesquisar por yoga. Você vai encontrar músicas ali. Muito importante. Sons de natureza, né? Então, todos eles têm isso. Você pode procurar na Apple Music também. Você pode procurar em todos os apps, né? Que trabalham música, de maneira geral, você vai encontrar ali é, músicas como as que eu citei para facilitar esse momento. Cláudio, não tenho nada disso. Posso meditar? Óbvio que sim. Né? Não se prenda a detalhes. Ah, eu... só quando eu tiver o app de música, só quando eu tiver o fone de ouvido perfeito, não, não é assim. Né? Você pode começar de onde você está. E um detalhe muito, muito importante que eu quero ressaltar aqui, às vezes as pessoas começam a sentir sono e elas param de meditar. Na verdade, gente, aquele momento de sonolência entre você ainda acordado e você dormindo, aquele intervalo ali, ele é muito, mas muito poderoso. O que, que eu estou te dizendo aqui? Olha essa dica fabulosa que você pode usar no teu dia a dia. Esse momento é o momento de maior criação que você tem, onde você pode trabalhar em elementos da tua vida. Isso quer dizer que você pode trabalhar, por exemplo, o teu dia a dia. Olha, imagina que você faça a noite se preparando para o dia que vem. Esse momento ali é fantástico para você imaginar tudo correndo bem. Um exemplo. Né? Você está com algum parente doente ou você mesmo está um pouco adoecido Você pode usar esse momento aí para trabalhar a tua cura Você quer estar tá sonhando, por exemplo, com um carro novo, uma casa nova para a tua família Você pode usar esse momento aí para pensar nisso que você quer alcançar né? Você é produtor digital, está prestes a fazer um lançamento Quer imaginar aí muitos... É, reais, né? muitos dólares, muitos euros entrando na tua conta, você pode usar esse momento aí para co-criar. então, assim, isso é muito forte, gente, você pode trabalhar uh, de N maneiras aí à medida que você for se apropriando disso, isso é tão forte que eu trouxe para dentro das nossas dos nossos treinamentos né? e na tripla certificação a gente usa inclusive um momento para criar uh, esse momento uh, de cocriação então, a gente ensina nossos mentores a aplicarem a meditação dentro da mentoria com um roteiro que realmente vai fazer toda a diferença na vida do mentir. Tá? Então, o que eu estou dizendo para você é assim, que não só eu uso, como mais de 3 mil mentores que passaram pelas nossas formações já trabalham isso dentro do, do, da prática deles. E mais especificamente, dentro da tripla, a gente ensina como criar algo poderoso e customizado. Né? Então, aí... Eu não estou falando exatamente de um modelo que foi criado, que foi passado para você. Não, estou falando de uma coisa customizada, onde você vai trabalhar uh, com o teu mentir para ele realizar determinado objetivo. Então assim, meditação na veia, gente. Eu acredito muito nisso. Utilizo uh, dentro dos meus últimos 4, 5 anos e uh, venho colhendo resultados fabulosos com isso. Não tinha por que não indicar para vocês. Tá? Então... Dito isso, dado todos os, os, os pontos aí que eu trouxe da meditação, chegou a hora tá, de você fazer uma meditação. Você pode escolher o local mais adequado, mais tranquilo, onde você vai fazer essa, essa meditação que eu vou passar para vocês. E uh, pode ser a sala da tua casa, o teu quarto, né? o, o local que você for puder ter maior tranquilidade, sem ser importunado, ficar mais tranquilo, use ele, tá? Essa é a principal dica. Cláudio, posso deitar? Eu, na minha visão, não tenho nenhum problema em deitar. Eu prefiro, inclusive, fazer deitado, tá? Desde que você utilize aquele momento, lembra bem, entre estar acordado e estar dormindo. Qual é esse momento, Cláudio? Aquele momento que você está com sono, você sente que está prestes a dormir ali, aquele momento ali é fabuloso. Posso dormir depois que acaba a meditação? à vontade, tá? Como eu falei para vocês, eu durmo, né? Quando é sábado, domingo, eu quero descansar um pouco mais, eu durmo, não há problema nenhum. Durante a semana, 15 minutos basta. Isso porque né, eu tenho uma agenda, tenho outras coisas para fazer, então 15 minutos é o tempo que eu me dou para trabalhar a técnica, né? Você pode usar mais, pode usar menos, depende você vai se acostumando né, e com o tempo, vai ampliando esse tempo. Eu comecei lá fazendo 5 minutos, fui para 10, hoje já faço 15. Se precisar, faço mais também, não há problema algum. Então assim, é, você vai adaptando, vai usando o que tem até realmente sentir, começar a sentir os benefícios da meditação e eu indico fortemente para todos vocês. Então vamos lá, chegou o momento de você focar nessa meditação aqui, tenho certeza que você vai gostar do resultado. Inspire profundamente e se conecte com o seu coração, o grande mestre da cocriação, a nossa bússola mais profunda. É através dele que a nossa alma nos fala, essa é uma atividade simples que pode ser realizada quantas vezes você quiser, como forma de praticar a conexão com a sua intuição, o acesso à verdade da sua alma. Leve as suas mãos ao seu coração e inspire calma e profundamente. Relaxe. Sinta batida do seu coração, Espírito Divino, que distribui amor puro e verdadeiro para todo o teu corpo. Agora, repete comigo esse decreto. Eu sou Amor, Poder e Sabedoria. Eu confio na orientação do meu coração. Eu confio na minha alma, na minha verdade. Eu confio em mim. Agora, pergunte ao seu coração, seu Mestre, a morada da tua alma, qual a mensagem, a palavra ou orientação que eu preciso receber nesse momento da minha jornada. Acolhe a resposta que vem desde o teu coração e agradece.